Agora, há determinados momentos que requerem políticas específicas para as mulheres né? e que ainda são muito pouco vistas no caso do trabalho científico. Né? Por exemplo, nós instituímos nos nossos editais um períodos, aquele período inicial né, de maternidade, de primeiros cuidados com o filho que a mulher fique de licença, que ele não fosse considerado na avaliação acadêmica que a produtividade não seguisse a mesma linha. E Isso nós não fomos os primeiros a fazer, né? várias instituições no mundo agem assim, mas nossas agências de fomento, por exemplo, ainda não tem esse tipo de é, correção, né? de fator de correção que é tão importante fugir um pouco da pandemia, mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente faz uma mudança cultural no âmbito do México, nós temos também que pensar políticas que promovam essa igualdade. <risos>